Olá jogador! Tudo bem com você? Oh, hoje, nesse vídeo, a gente vai ter mais uma conversa franca aqui mesmo a respeito de um assunto muito importante na indústria dos games que é o caminho, o rumo para que a gente está seguindo. Eu acabei de assistir uma das séries mais fantásticas que eu já vi na Netflix, original da Netflix, que é a Amor, Morte, Plus, Robôs. Né? Uma tradução mais literal aqui para o Brasil. E é uma série muito interessante, porque fala de amor e morte envolvendo aí tecnologia. E aí, é uma série bem curta. Cada episódio fala sobre um assunto de uma maneira bem rápida, ali, cerca de 10 minutos, 11 minutos, cada episódio. E cada episódio fala a respeito de um tema em específico, seja inteligência artificial, seja algum mecanismo, guerra em todos os contextos eles colocam ali é, robôs né tecnologia para fazer o enredo e o que me deixa mais intrigado quando eu vejo esse tipo de conteúdo é a mente criativa dessas pessoas ali na logo no início a gente tem uma, uma um primeiro né deslumbre de como que vai ser a série e ali já mostra algumas pessoas normal é, numa casa e um, um robô, aspirador, começa a tomar conta da casa e se virar contra a própria dona. Né? E aí mostra ela saindo dessa, dessa cilada. Depois a gente tem vários elementos ali que mostram como que a inteligência artificial pode ser perigosa. Tem um, um episódio lá no, no espaço onde o cara cai em um planeta e ao acessar uma base ali, um robô de inteligência artificial está com um problema e ele ataca né, quem chega. Então o cara tem que passar por mais esse perrengue aí, mesmo já estando todo lascado. Enfim, são vários assuntos, é, muita coisa interessante que mostra pontos de vistas diferentes, é, como a cultura de um, de um país interage. O último episódio é fantástico, é de um, de um gigante. Um gigante aparece lá na, na praia e tem um um narrador, né? um, um cientista lá que fala os sentimentos dele a respeito desse gigante. Enfim, isso tudo me, me faz pensar em, na, na nossa indústria né? de, de jogos em específico, mas eu poderia estender um pouco para a indústria de, de cinema no geral né? e tentar fazer uma pergunta, cadê essas mentes, cara? Onde estão essas pessoas? Por que, que as grandes empresas não contratam esse tipo de gente que, se a gente pegar numa, num âmbito assim mais particular para gente, seria como se fosse uma série indie, né? algo mais de baixo orçamento. Não que seja ruim, tá? É, e, não, e não que a animação não seja pior também, a animação é muito boa. Mas cadê esses caras? Por que, que todo ano a gente recebe aí... Jogos que são mais do mesmo A gente não tem Praticamente Nada que brilhe os nossos olhos Quando tem é muito raro Né? E assim, falta, cara Falta criatividade no nosso meio Falta criatividade dos games Faz, sei lá 10 anos ou, ou mais Que a gente tá na mesma Para, para aí, pensa aí, desde a época do, do Playstation 2 lá Cara, a gente não teve inovação a não ser gráfico, gráfico bonito. Mas gráfico bonito para gráfico bonito, a gente já tem a nossa realidade, a gente não precisa disso. O que a gente precisa mais, no meu ponto de vista, é interagir mais dentro do videogame, é uma imersão maior no sentido de você fazer parte daquilo realmente, e ali a gente procurar também uma maneira né, de tornar mais fluido, né, as coisas dentro do jogo. Vou citar alguns exemplos aqui, cara. Saiu lá o, o retornal a Playstation 5. No início me parecia uma ideia muito interessante e que poderia aí já começar, a nos dar um vislumbre aí do que a gente poderia ter nessa nova geração, mas foi só mais um flop, cara. Ali um jogo totalmente passável. É, você pega ali alguns itens ali, nem mostra a personagem pegando. É, a gente poderia citar aí também Cyberpunk... O próprio ali Resident Evil 8 que saiu, apesar de ser um, um jogo muito bom, o Village, né? Mas a gente percebe que falta um carinho, falta alguma coisa, sabe? E isso me deixa meio, meio triste no rumo que tá tomando a nossa, a nossa indústria, sabe? Cada vez mais a gente vê aí que as empresas estão deixando de fazer grandes jogos ou jogos com histórias interessantes, né? com enredos bacanas para fazer um jogo multiplayer, tentar emplacar aí um, sei lá, um LoL, um, emplacar um, um Valorant, um CS, alguma coisa assim, que é isso que dá dinheiro, né, e colocar microtransação até o vento. Mas a gente não vê isso, a, a gente, acaba que a gente fica meio perdido, né, cara. Todo ano aí lançam vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários, vários jogos, mas a gente não tem nada para jogar porque são jogos passáveis, que não tem conteúdo nenhum. É só mais do mesmo todo ano. Então, eu fico pensando ali, pra onde que a gente vai, será? Será que a gente vai ficar assim o ano todo? Próximo ano também? O outro também? Será que a partir de agora, o mundo dos games é só isso? A gente vai ter, ter que é, esperar um, um milagre da Rockstar, ou sei lá, um, um milagre da CD Projekt, de tentar lançar aí um, um The Witcher 3, como foi o jogo The Witcher, né? Nesses anos todos aí, nos últimos 10 anos aí, cara, a gente pode contar no dedo aí qual foi realmente os jogos memoráveis, né? GTA V, Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, não sei se vocês já jogaram, mas é Alien Isolation, foi um excelente jogo em primeira pessoa, Outlast, né? Teve os Resident Evil 7, esse, o Village, que apesar da galera falar que não é o Resident Evil, realmente eu, eu também acredito que não é o Resident Evil, mas. A Capcom foi inteligente de colocar o um nome, senão ele não teria vendido. A galera, só compra jogo que tem nome. Nunca vi isso. E eles são ótimos jogos, né? Eles estão aumentando, por assim dizer, o, o nível dos jogos em primeira pessoa. Porque o jogo de primeira pessoa, cara, é aquele jogo de câmera voadora que, infelizmente, não, não tem mais nada a oferecer. E eles estão aí tentando elevar o nível desses jogos, trazendo outras mecânicas, trazendo é, animações diferentes e tudo isso aí conta, né? Para a gente ter avanço na, nas gameplays e avanço na, nos games em geral. A gente precisa disso, de avançar. A gente está parado no tempo, a gente está praticamente parado ali em 2012, 2013 já tem um bom tempo. A gente tem muito pouca inovação o gráfico, aumenta, mas... Isso por si só não, não serve pra nada, não, não vende. Então, eu queria deixar essa reflexão. Fala aí nos comentários aí o que, que você acha a respeito desse assunto. Foi algo assim... A série é muito boa, se você nunca viu aí. Love, Deaths and Robots. Dá uma olhada lá na Netflix. É uma série fantástica que leva a gente a pensar um pouco mais. E leva a gente a pensar por que, que a gente não tem isso nos games. Por que será que a gente não tem isso lá nos games? Quanto... É tão mais simples fazer um jogo bom do que fazer um jogo ruim, que vai flopar e depois você vai ter que deixar, vai ter que desligar o servidor. É muito mais simples fazer um jogo bom e placar logo e ficar na história. Né? E as empresas não fazem isso sempre em busca aí do dinheiro. Beleza? Então é isso. Deixa o like se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos jogos. E até mais.